you <sweak> Sábado de arrumação nessa casa, finalmente colocamos o varal, a saga do varal de teto acabou. A gente pegou outra furadeira e aí deu pra furar com certinho, vou mostrar pra vocês. E já limpei casa, já passei pano no chão, porque furar faz uma sujeirama, faz uma poeira branca que pega em tudo, é um inferno. Mas tá limpo, tenho que lavar minhas roupas de academia, que eu vou ter que lavar na mão, porque a gente ainda não tem máquina de lavar. E separei já as roupas de cama que eu vou levar pra lavar na minha sogra amanhã. Amanhã é dia de eleição, então a gente tem que votar, tem que lavar a roupa, tem que ir na feira, tem um monte de coisa pra fazer. Eu ia fazer um vlog só da minha rotina do final de semana, mas como tem eleição, vai bagunçar tudo, eu vou deixar pra gravar outro dia. Ah, ataquei de pereirão, vou mostrar pra vocês. Esses ganchinhos aqui, esses ganchinhos, eles estavam aqui, ó, aqui na viga, eu arranquei daqui... E coloquei dois aqui pra botar as vassouras. Assim, não ficou perfeito, porque ele não tem abertura suficiente, então não passa o trem da vassoura ali. Mas pra enganar, por enquanto, tá bom. E eu coloquei o terceiro aqui pra botar a toalha do tanque. Toalha de mão do tanque. Minha roupa tá aqui de molho, já com sabão bonitinho pra eu estragar minha roupa de academia. E foi isso ah, deixa eu mostrar o varal, né? Eu fui lá e não mostrei. Por mais que a gente tenha esse varal de chão, eu botei um de teto também. Varal bonitinho de chão, por mais que ele seja ótimo e que pra estender toalha de banho, coisas assim do dia a dia, seja maravilhoso, para estender lençol, toalha de banho, que são mais compridos, ele arrasta no chão. Então tem que dobrar, e demora muito para secar, não fica com o mesmo cheirinho de se tu deixar estendido pegando o vento. Então a gente botou esse varal... Mas eu já tenho Fazendo a comida da semana. Já cortei aqui linguiça para fazer, temperar o feijão. Os alhos eu botei neste potinho para deixar na geladeira, dizem que conserva o melhor se ficar num pote vedado já descascado. Vamos testar. Tô picando cebola com o aparelhinho maravilhoso, incrível, melhor compra que eu fiz na vida. E nunca mais fiquei com cheiro de cebola e alho na mão. Então. Ainda vou picar essas duas aqui e aí eu boto aqui nos potinhos também. E já deixo pronto pra só pegar com a colher e botar na panela na hora de usar. E outra coisa que eu acho horrível de fazer comida da semana, de qualquer coisa, é chorar com cebola. Eu odeio a cebola ardendo no meu olho, odeio. Mas ainda não consegui encontrar um jeito disso não acontecer, por isso que eu faço isso uma vez na semana. Eita, uma vez no mês. E nunca mais. Eu tô fazendo com de... Como é que é o nome? Vandinha. Que eu fiz pra ontem. E aí já tá saindo os pedaços. Então depois eu vou fazer. E eu lixei ela bem curtinha. Porque tava assim. Mal das pernas. Tava escamando muito, muito, muito. E ela não tava mais se segurando grande. Então. Ai que horror, com ar de olho. E, então. Agora eu vou voltar a fazer a comida. Sobre isso, eu vou comentar que esse aparelhinho é incrível. E eu tenho a versão grande também dele. Só que a grande é muito grande pra duas cebolas, Tipo, tem que se comprar pra eu cortar umas 4, cinco, pra valer a pena sujar ele. Então não foi o caso hoje, mas pra ralar queijo ele é incrível. Estou a Lone em casa. Deixei a TV ligada na turma da Mônica pra fazer um barulhinho de fundo. E eu vou montar meus tripés. Depois de um mês morando aqui, eu vou finalmente abrir eles. Eu tirei o plástico bolha agora. Vou montar a minha ring light, deixar ela montada. Montar a minha câmera também, tirar ela da bolsa, deixar aberta já pra eu usar. Mas, ele continua nesse estado. Com as coisas tudo no chão. Porque eu não tenho armário pra botar. Então... E também não sei se essa sapateira vai ficar aqui, o look. Eu só uso meia dentro de casa, então minha meia tá podre. Que eu fico só de meia andando no chão. E... Não sei se essa sapateira vai ficar aqui. Ou se eu vou botar ela aqui, do lado da janela. Mas eu não sei. Porque talvez eu coloque uma poltrona aqui, do lado da janela... E aí essa parede aqui eu faço, tipo, uma estante, um livreiro e tal, a poltrona pra ler aqui, a estante aqui e a minha mesa aqui, que aí usa a estante como fundo pras reuniões, entendeu? Então, não sei. Estava aqui organizando o planner e olha isso aqui, falta isso aqui, esse pingo de folha, para terminar o ano. Como assim? Hoje é dia 9 de novembro, tipo, falta só isso aqui.